Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Eu tenho quase 20 mil contatos no LinkedIn. Tenho 5 mil, 6 mil no Facebook pessoal, não sei mais quantos no profissional, no Instagram. E agora eu criei um grupo de WhatsApp que também tem muita gente. O que, que eu quero dizer com isso? Eu recebo, mas muitos, muitos perfis. Eu vejo, eu visito, etc. E é interessante porque, às vezes, a pessoa faz um perfil para o LinkedIn e faz um diferente para o WhatsApp. Eu estou falando da foto, da ilustração. Gente, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, tá certo, no LinkedIn, pressupõe que você está fazendo uma foto de business, um ambiente de negócios, etc. Está aí quase todo mundo comportado, tanto homem quanto mulher. Mas ainda tem gente que põe foto com criança, por exemplo. Nada a ver. O WhatsApp, o problema é que às vezes você está mandando para um amigo, para a família. Até aí, normal, você põe a foto que você quiser. Agora, se você está usando o mesmo número de WhatsApp para mandar para um cliente, aí a coisa complica. Eu, por exemplo, recebo aí pessoas ah, juntando-se ao grupo. As fotos, às vezes, são perfeitas, profissionais mas a maioria não é, então você tem foto com criança, com família, na praia, sem camisa, ou mulheres às vezes com um decote um pouco não apropriado para aquele tipo de mensagens, uh, a falar em mensagens, às vezes a frase que você coloca ali embaixo, olha eu não tenho nada contra a sua religião, time que você torce, o seu partido político, nada disso. Você tem todo o direito de se expressar. Mas no ambiente de negócios, você precisa tomar muito cuidado. Qual é a imagem que você está passando, por exemplo, para uma pessoa que não te conheça muito bem? Eu estou gravando hoje de camiseta, eu estou até de bermuda. Tá? Ah, o nosso papo aqui é informal, estou com barba de um dia para fazer. Agora, se isso aqui fosse uma mensagem para um cliente, por exemplo, no mínimo eu estaria de blazer, eu estaria barbeado, a aparência seria diferente, talvez até o linguajar fosse diferente. Então você precisa tomar muito cuidado com fotos, com mensagens, da maneira que você escreve, porque nunca sabemos quem é que está do lado de lá. E se for um cliente um pouco mais conservador, vai acabar queimando o filme. Dá uma olhada na sua foto, no que você escreve, compara com o LinkedIn, visite alguns perfis no LinkedIn, veja como é que o pessoal faz e não interessa a sua idade, se você é homem, se você é mulher, capriche nisso, é sempre a sua imagem. Eu estava assistindo um filme ontem à noite, Grace, né? a Princesa Grace de Mônaco, fantástico, você vê que tinha gente só para o cerimonial, gente para preparar a imagem dela, tudo ensaiado, tudo muito bem feito. E é isso que você precisa fazer. No fundo, todos nós, eu, você, vendemos imagem. Você vende o tempo todo. E vender a sua imagem é a primeira coisa que você faz. Aliás, se você gostou desse vídeo, está no YouTube, assina o canal, dá um like. Se você está no LinkedIn, dá um like, comenta. É importante ter a sua opinião, ter o seu engajamento. É assim que a gente cresce, é assim que a gente troca ideias. No grupo de WhatsApp é a mesma coisa. Tá bom? Grande abraço para você e boas vendas.